Thank you. Pai eu te amo, hoje eu quero te honrar The mm -hmm. Pai, eu te amo. Hoje eu quero te honrar. que seja teu fim Não desista, por mais que sejam as perseguições, dificuldades, ilusões dessa terra, não desista. Se você se entregou, Cristo habita em você. Por isso permaneça firme nas palavras de Jesus, e elas serão um firme fundamento de rocha para a sua vida. Para a edificação da sua casa, para a permanência no seu caminho no seu chamado.